O que você está querendo me dizer é que uma crise é, é sempre uma oportunidade, aquela frase clichê, né? Quer a minha opinião? Quer é verdade? De novo? Não. Para mim, não. Pelo menos não para todos. Não é, pessoal. Primeiro que a gente tem que ser realista, sabe? A gente está tendo perdas reais. Toda crise gera perdas reais. Será que eu vou falar que é uma oportunidade para quem perdeu um familiar, um ente querido? Entendeu? Como é que é complexo isso aí? Porém, pode ser para algumas pessoas, e aí depende de alguns fatores. Depende do que, Celso? Depende do que você sabe, depende do que você faz com o que você sabe, depende da coragem que você tem de agir com o que você sabe para mudar, porque não é fácil, e existe uma pesquisa que fala que quanto mais tempo você passa fazendo algo, menos disposição você tem para mudar. O tempo não melhora as decisões, ele dificulta as decisões. Às vezes eu não estou feliz assim com o meu emprego, mas eu também não estou tão ruim assim, podia estar tá pior, entende? Então, um autor que eu gosto muito, que é o Tim Ferriss, ele diz o seguinte, o inferno total, ele provoca a ação. Só que qualquer coisa menor do que isso, com uma resolução um pouquinho inteligente e esperta, você consegue se manter ali. Eu sei que você entende o que eu tô falando. Ah, não, não tá tão ruim assim também, né? vai que melhora, vai que eu recebo o meu aumento. E assim você vai, e a transformação não acontece. Então, olha só. O que você sabe, o que você faz com o que você sabe, a coragem que você tem de perseguir aquilo que você quer e a velocidade com que você age. E aqui eu quero deixar um exemplo para ficar bem claro. A gente falou um pouco sobre desastres naturais. Eu queria lembrar, quem está lembrado aí daquele, daquilo que aconteceu em 2004 no Oceano Índico, gerou várias mortes, foi o tsunami, arrasou, né? Uma região enorme ali da Ásia. É, da tragédia que foi, né, dos do, números de mortos que a gente teve, infelizmente. E, e eu queria lembrar de uma história, eu não sei se vocês sabem ou não, uma garota, ela conseguiu salvar a sua vida, a vida dos seus familiares e a vida de quem estava próximo dela, porque ela tinha um conhecimento específico. Ela se lembrou que na aula, a professora dela tinha ensinado para ela que na hora que o mar se retrai, o que vai acontecer a seguir é uma grande onda. Ela tendo essa informação, aquilo fez sentido para ela. Vocês acham que outras pessoas viram o mar retraindo? Com certeza sim, mas eles não entendiam o que aquilo significava. Ela, por outro lado, sabia que aquilo era um prenúncio de uma coisa horrorosa que ia acontecer. Então ela tinha a informação, ela sabia. Só que ela não só sabia, ela fez algo com o que ela sabia. Ela se antecipou, poxa, o mar o mar retraiu, então é a hora de eu agir, eu tenho que ter coragem. Mas e se ela ficasse com vergonha? E se ela falasse assim, aí vem o si, que é o grande matador assassino de sonhos, né? Mas e se eu estiver errada? E se não for verdade? E se eu estiver viajando? E aí ela perde aquela vantagem que ela ganhou, sabendo de uma coisa, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, eu estou entregando algo para vocês, eu estou mostrando para onde, apontando para onde estão indo as mudanças do mundo e você pode fazer alguma coisa com isso ou não. E ela fez, ela teve coragem de falar, vamos fugir, vamos correr. E ela se salvou com isso, ela agiu rápido, tá? Porque tudo que você pode ter, é, quando você parar para pensar melhor, a vantagem que você tem é só de tempo, tá? É tempo, se você não faz nada com a informação, então você perdeu aquela vantagem.